Olá, eu vou mostrar para vocês um pouco do, de como fazer Lógica Proposicional usando o Elixir. Então a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar aqui minha tela. Fazer o seguinte, Mix New Propositional Logic. Então, ele vai criar um projeto. Eu tentei gravar esse vídeo aqui fazendo pausas nos momentos mais lentos, mas não deu muito certo. Então... Vai ficar um pouco lento, talvez. Nem que algumas coisas que estavam sendo instaladas, eu acho que já foram instaladas. Então, eu criei um projeto, Proposition Logic, estou abrindo o Visual Studio Code. E eu vou... Isso aqui. Jóia. Então, ele já vem com algumas coisas aqui, que eu vou apagar, vou apagar esses testes, vou apagar tudo que está aqui. Porque eu vou... Vou tentar usar TDD, e para isso eu vou criar um folder chamado Fórmula, e aqui eu vou, criar, não, acho que eu vou criar o nome desse folder, vai ser Logic. dentro desse folder eu vou criar um arquivo chamado Fórmula teste.exs, Então, um arquivo de teste no LX tem que sempre terminar com exs. Então, o nome dele vai ser Fórmula Teste. Ele vai estar tá dentro de Propositional Logic. Eu vou ter um alias para a classe, para o Metal. Módulo que eu vou criar, fórmula, e o meu teste vai criar uma nova fórmula. E o que, é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer fórmula new e vou dizer que é igual a zero só para poder criar aqui. Aqui eu tenho que criar novamente um folder propositional logic. Dentro desse folder, ah, antes deixa eu rodar os testes aqui, mix test, é para falhar, se não falhar tem alguma coisa muito estranha, demora um pouquinho, compilar, rodar o teste, falhou, ok, ah, então aqui dentro desse folder eu vou criar o arquivo agora sim, fórmula.x que aqui é a fórmula.x, é um def module fórmula do. Então eu vou definir, opa. Aqui eu defino um método new que retorna zero. Vamos rodar o teste para ver se passa nesse teste. Se não passar aí é estranho, quer dizer que eu fiz alguma coisa errada. Passou no teste. Mas, obviamente, uma fórmula não pode ser um número. Então, para isso, eu vou criar uma estrutura. O que é que vai ser essa estrutura? Vai ter um symbol. Vai ter... Eu realmente não lembro tudo que eu posso fazer com, com structs. Em Alixir, então eu vou abrir uma nova guia aqui, trazendo aqui para vocês verem, só ver se está aparecendo direitinho na tela, tá? Então, como é que eu faço um def Struct em Alixir? A primeira coisa que veio foi da própria página do, da linguagem, no Getting Started, aqui é só. É, um nome e uma idade ali só então é... eu vou dizer que hum... E eu preciso, nesse método, método não, nessa função new, receber um átomo. Então, por isso que eu, eu só aceito o átomo. E... Hum, eu realmente eu não lembro como é que a gente faz aqui. Como é que eu crio... Eu acho que é assim. %struct E aqui eu coloco que o symbol é o symbol. Eu vou chamar de asymbol para diferenciar aqui. O que, que ele está reclamando aqui? Variável symbol das Ah, sim. Agora. E ele está reclamando aqui de que struct doesn't exist in expand to struct Ah, não, não é struct, é module. esqueço Eu acho isso aqui muito amigável, essa forma aqui de fazer mas ok, compilar, compilou, vou rodar o teste e vai falhar, porque agora o new ele espera alguma coisa. Ele não está mais sendo algo que... Então, agora o erro vai ser que ele não é zero. Então, ele... isso aqui, olha. Ele criou um... com esse fórmula new, ele criou uma nova fórmula é igual a zero, não, mas é um símbolo. O hum, que é que tem que ser igual? Get. Então, olha, aqui eu estou dizendo que eu vou ter um método que obtenha o símbolo que representa uma fórmula. Então eu vou lá, vou definir agora um get symbol. E agora o que eu recebo aqui é uma fórmula. E o que é que eu devo pegar nessa fórmula? Fórmula ponto símbolo. Então vejam que eu fiz um casamento de padrões. É, falhou. De Dilmin. Ah, eh. É... Está dizendo que get symbol not found. Ah, entendi. Não, é que eu, eu criei a fórmula, eu fiz como em orientação ao objeto. Eu chamei o get symbol. Não, eu tenho que passar a fórmula que eu criei para o get symbol. Que é uma função de fórmula. Fórmula. Depois eu refatório isso aqui, primeiro eu quero fazer, passar nos testes, passou no, no, no teste né, eu sempre posso vir aqui formatar esse documento, ah, olha. uma coisa que eu posso fazer é, eu posso pegar, opa, P, aí eu posso fazer, a partir do, do P, Eu crio uma nova fórmula e dessa nova fórmula eu pego o símbolo e eu posso dizer que tudo isso aqui é igual a sim, então estou usando o pipe aqui só para dizer: olha se eu criar uma nova fórmula parte do P, e depois eu pegar o símbolo, ele vai dizer que o símbolo é P. Faz todo sentido, é bem básico. Ok, está funcionando. Ah, só que na lógica clássica proposicional, a gente não tem apenas... Então, isso aqui seria uma fórmula atômica. Quando eu passo simplesmente um símbolo eu tenho uma fórmula atômica, posso fechar já isso aqui, posso fechar isso aqui, mas ah, eu posso querer também criar uma fórmula não estou errando aqui, eu tenho que ir pro. vou criar agora uma a new Negated Fórmula Negation ah, Não sei como dizer Mas deixa eu explicar primeiro O que é que eu vou fazer Então eu vou criar uma fórmula se algo assim Fórmula.new Not P E O problema é o seguinte Se eu digo que F é isso aqui vamos fazer assim vamos pensar que eu vou ter um, um, uma função get que vai me dizer que para essa fórmula f que eu crio chamando not p eu vou ter o conectivo vai ser not Ok, então, para isso eu vou ter que criar um... Hum, esse conectivo, ele tem que ser... Hum, é, lembrei, eu vou corrigir ali o teste, porque eu não quero passar somente P aqui quero passar então, a fórmula P, ela vai ser new P e a fórmula not P, aí sim eu vou passar o P, então isso é importante, uma fórmula Note alguma coisa, é sempre em cima de uma outra fórmula. Então, eu não vou chamar ela de F, vou chamar ela de Note P. E agora, sim, o meu primeiro teste só verifica se eu, se eu peguei o conectivo certo. Essa questão dos conectivos unários, o que eu posso fazer é Por enquanto eu vou trabalhar somente com note e eu posso fazer uma checagem aqui vou tirar esse aqui hum. é, não ficou tão legal porque, deixa eu retornar aqui o zero porque ele deve estar reclamando disso é isso when new, in inner connective when inner connective in inner connectives é, ele está só reclamando que eu não usei para nada. Mas deixa eu só. Só testar. Diz que o note P é zero. É, passou só porque eu simplesmente eu disse, ó, se eu for criar uma fórmula a partir de um conectivo unário, ele ele verifica se esse conectivo unário está entre os conectivos unários permitidos. E, na verdade, a gente pode ter outros conectivos unários. É, tem, acho que é possível, mas é, quase a gente não usa. Então, é o conectivo NOTE. O meu problema aqui é que eu defini que uma fórmula é somente um símbolo, por enquanto. E não é isso que eu quero. Isso só vale para fórmulas atômicas. Para fórmulas unárias, eu preciso de mais. Eu preciso também... Eu preciso, eu preciso de um conectivo. Pode ser nenhum. Vou dizer que o conectivo pode ser nil. acho que um... o problema aqui é que faz mais sentido eu ter um, um... um outro módulo só, então, eu posso chegar aqui, acho que a refatoração que eu devo fazer aqui é dizer o seguinte, vamos voltar lá fazer uma refatoração bem mais pesada. Então, esse teste aqui eu vou chamar ele de Atomic Fórmula Test. Então, isso aqui eu vou chamar de Atomic formula Test. Ele vai usar Atomic Fórmula, create and New Atomic Fórmula. Então, Atomic Fórmula, Atomic Fórmula. Isso aqui eu vou deixar comentado porque eu não quero por enquanto. Isso aqui eu vou renomear como sendo Atomic Fórmula. Deixa eu só. Eu coloquei aqui, assim, tá certo. Então agora isso aqui vai ser Atomic Fórmula. Isso aqui que não é relativo à Atomic Fórmula, ignoro. Símbolo, eu ignoro. Isso aqui que não é Relativo Atomic Formula, ignoro. Vamos ver se rodando os testes passa Mix Test. Ok. Então, isso é fórmula atômica. Agora, o que é que eu vou criar? Composite Formula. Ponto, composite Formula. Vou deixar tudo junto, né? underline .xs. agora aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, não, no teste, né? Mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de atomic formula, eu chamo de composite formula test, mudo aqui, eu vou usar composite formula, and... E aí sim, eu vou lá, vou pegar esse teste aqui, que eu não usei. Eu vou precisar aqui do Atomic Formula também. Deixa eu descomentar. Então, P é uma fórmula atômica e not p é uma fórmula composta em que eu passo o not e o p hum, e o que eu quero é que se eu pedir o conectivo de not p ele retorne not e se eu pedir a fórmula Note P, ele retorne P. Ok, vamos rodar o teste, só para ver ele falhar. Ok, passou no teste. Agora, isso aqui está ok, não tenho o que fazer. Isso aqui eu só vou copiar isso aqui para... Ah, eu ainda não criei, né? CompositeFórmula.x DefModule é, .composite fórmula Do Certo, então aqui ah, isso aqui eu vou precisar no fórmula simples, não tem mais o que fazer. Isso aqui também é simples, formato, não tem mais o que fazer. Pronto. E agora é que começa. Então eu vou ter os conectivos unários, o ah, Vou precisar de um def struct aqui, que vai ter justamente um conectivo, por default é new, e uma fórmula que por default é new. Então, se eu recebo um conectivo unário, que vai ter que estar em unary connectives, eu crio uma nova estrutura, que vai ter como conectivo o unary Connective que eu recebi e como fórmula, a fórmula que eu recebi. Que essa fórmula ela vai poder ser tanto uma fórmula atômica quanto uma outra fórmula composta. Ok, tudo isso aqui funciona, provavelmente, mas não passa nos testes, porque o teste ele usa uma coisa aqui muito importante, que é esse esses dois essas duas funções get connected então a função pública get vai receber uma fórmula vai retornar opa o for o conectivo dessa forma qual é o outro eu vou colocar aqui se fórmula para dizer que é uma uma fórmula composta fazer Aqui é uma fórmula que pode ser atômica, mas aqui necessariamente tem que ser uma fórmula composta. E aqui vai ser a fórmula dela. Então, toda a fórmula composta tem um, dentro dela uma fórmula que pode ou não ser atômica. Okay. Passou nos testes, agora uh, eu não vou chamar de negated, eu vou chamar de unary aqui. E para terminar este vídeo, que já está ficando com uma boa, vou colocar aqui um, tá, já tá, o vídeo está com uma boa duração. Uh, eu vou ter uma fórmula P, uma fórmula Q e eu vou ter uma fórmula P AND Q, que vai receber AND P e Q. Então, ele recebe duas fórmulas. Então, o conectivo de P AND Q é AND as fórmulas, e aí eu vou ter, são p e q, como é binário, eu acho que eu posso retornar um par aqui, deixa eu rodar os testes para ver se passa em tudo, obviamente não, Aí agora eu vou criar aqui um Binary Connective Left Fórmula, então tem uma ordem, né? Uma é da esquerda, outra é da direita. O Binary Connective, ele tem que estar dentro do conjunto binary connect, então vou fazer uma lista, né? Eu vou criar uma lista binary connects que tem and, or, implies, só esses por enquanto. Então, quando eu crio uma fórmula recebendo left formula, right formula e o binary connect tá é um dos permitidos, eu crio um, uma nova fórmula. E, é, agora que eu, que eu vi um, uma coisa interessante, né? É assim, quando eu tenho uma fórmula, eu posso ter... Então, eu não quero que seja fórmula aqui. Eu quero que seja fórmulas. Se for só uma, eu retorno a lista. Então... Se for mais de uma, é, eu não preciso ter dois. dois ah, é, eu acho que é melhor que seja uma lista, né? Então deixa eu mudar o teste aqui. Aqui ele vai re receber isso aqui e ali no outro teste ele tem que ser uma lista contendo P. Eu não sei se eu... Deixa eu formatar esse documento. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho os conectivos unários, conectivos binários. A estrutura, uma fórmula composta é um conectivo mais uma lista de subfórmulas. É, talvez o um nome melhor aqui seja... Então, para isso eu vou chamar de subfórmulas, aqui eu chamo de subfórmulas, aqui eu chamo de subfórmulas. E aqui no get eu vou chamar de subfórmulas também, faz mais sentido. Então, deixa eu ter uma ligação ali, mas não é nada Super relevante. Então, aqui, ah, sim, é GET subformas certo? Então, em vez de GET FORMA, GET SUBFORMALAS uh, GET subformas. Deve ter algum erro, mas eu vou usar o mix test para ver o que é, aqui, onde é que está o erro. Não, passou? format De novo essa ligação Ok. É, interessante. É, eu vou ficar por aqui, porque eu já consegui criar uma fórmula atômica, uma, uma fórmula binária, mas eu preciso de mais testes, fazer mais coisas e eu vou pensar mais um pouco e no próximo vídeo eu continuo este exercício. Muito obrigado, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa relacionada a LX, se quiserem fazer algum curso de LX, é só comentar aí no, no, no, na área de comentários do YouTube Aqui. que a gente pode ir conversando. Até mais!